Frequência livre, frequência livre. Frequência livre, frequência livre, a frequência está livre. Frequência livre, a frequência está livre. Frequência livre, olá, frequência livre. livre, frequência livre. Papa Yankee 3, Papa X, Ray Yankee, PXP, São é um Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul. Px São é um Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir. Um colega se faz presente na frequência. Regina 3, Roma Lima, Canadá. 3, Romeu Lima, Canadá. Olá, boa tarde, bem-vindo. Uh, nome e cidade, por favor. O nome do operador aqui é Renato. Obrigado pela, pela presença A propagação parece que não está muito boa para perto Parece que ela está mais para longe hoje Papa Yankee 3, Papa X Rei Yankee, PX3 São Clube de Caxias do Sul XY, PY3, PXY, Papai -Y 3, PXY Ah, ok, tá bom, tá bom, arrastado aqui A minha escutando aqui, tá? Escutando, ah, tá torto, tá na minha zona mesmo A minha zona aqui, Jaguarã, Pelado, é não escuta ninguém Mas sente um pouco aí é que eu escuto Tipo o Sui, né? Que é 755, Papai Henrique 3 LC, é... Papai 3 Tá, tá melhor para longe eu não estava me ouvindo no SDR de Itajaí mas eu me escuto no SDR da quarta região <risos> ok vamos ver se tem mais um colega pela frequência nos minutos que antecedem a leitura do que anteceda Labre Rio Grande do Sul mais alguém gostaria de ter seu nome e indicativo anotado Papa 3, Papa X, Rey Anque, estação do PXPY Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul. um Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir. Mais alguém se faz presente na frequência para ter seu nome indicativo anotado e tecer comentários ao final do QTC? Papa Yank, Deus, Paraguai Miguel, de Boa tarde. Papainque 3 CTG, da cidade de Santiago. Como é seu nome? Miguel. Boa tarde, Miguel. Obrigado pela presença. A propagação hoje não está muito boa para perto. E... vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu estou me ouvindo muito bem pelo FDR mineiro do Papainque 4 Victor Eco. Mas não me escuto pelo SDF de Itajaí, então acredito que a propagação esteja boa para longe hoje. O colega que está subiando, nome indicativo? Papai Anki 3, Papai X estação do PX um Clube de Caxias do Sul. PX São é um Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir desde 1982. Mais algum colega se faz presente nos minutos que atrasaram a leitura do QTC? Papai, Q3, é que até que Papaiank 3, Quebec Quilo, bem-vindo. Nome e cidade, por favor. Luiz Antônio, Candiota, Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença, Luiz Antônio. Eu estou escutando aqui com um sinal bastante alto aqui. Ok, obrigado amigo, escuto bem também por aqui. PX, PY Clube, acho que na leitura do QTC da LabRF, né? Boa tarde, um abraço. Fica atento aqui na escuta, ok? PY3, Quebec, quilo, Vaz. Obrigado, Papai Henque 3, Quebec, Kilo. Mais algum colega pela frequência? Esta estação é a Papai Henque 3, Papai X, Henque, PX, PY Clube de Caxias do Sul. Então, são 13 horas e 30 minutos, começando a leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul. Este é o Rádio Informativo Semanal da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão, Labre, Rio Grande do Sul. Edição de número 19, de 9 de julho de 2016. Palavra da diretoria. Hoje, quem assina a palavra da diretoria é o vice-presidente da Labre Rio Grande do Sul, Gilmar Rodrigues, Papaiank 3, Golf, Índia, novembro. Colegas rádioamadores, hoje voltamos a tocar em um assunto polêmico para todos nós: as provas para ingresso e promoção de classe que no momento estão suspensas pela Anatel sob a alegação de que um, virtude do último grande temporal que houve em Porto Alegre, caiu parte de um telhado prejudicando o uso de equipamentos e tendo eles que proteger os mesmos, precisaram utilizar a sala utilizada para realizar as provas. Em contato pessoal que tive com o coordenador do setor de amadorismo da Anatel, Fui informado que estão em fase de licitação para ver quem vai realizar o conserto do referido telhado. Quero deixar claro que nós da Labre estamos em contato direto para ver se as provas saem o quanto antes. Já, já temos recebido muitas ligações dos colegas radioamadores sobre o assunto. Semana que vem tem mais. Quem assina a Palavra de Editoria é Papaiank3. No fim de novembro, vice-presidente da Labre, Rio Grande do Sul, Gilmar Rodrigues. Papa Yankee 3, Papa Ex-Ray Yankee, PX Previsão Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC da Labre, perguntando mais alguém pela frequência. ex PX IPXP do São Clube de Caxias do Sul, dando sequência para a leitura do QTC da Labre, Rio Grande do Sul. Passagem de ônibus para São Pedro do Sul. A passagem de ônibus para São Pedro do Sul tem o um valor de R$ 100. Reais. 50% do valor deve ser efetuado, o pagamento, na reserva. O pagamento poderá ser efetuado na sede da LAB Rio Grande do Sul ou ainda depositar na Caixa Econômica Federal. Conta corrente 318, dígito 6, operação 003, agência 3447. O depósito, após ser efetuado o depósito, o comprovante deve ser escaneado e enviado para Labri, Rio Grande do Sul. Maiores informações com o senhor Binotto no telefone, código de área 51-3498-1368. Repetindo então, Caixa Econômica Federal, conta corrente 318 dígito 6. Operação 003, agência 3447, enviar o comprovante de pagamento digitalizado para Labre Rio Grande do Sul. Várias informações com o senhor Binoto, código de área 51-3498-1368. Papai em 3, Papai Anki, perguntando se tem mais alguém pela frequência. 3, Papá X Reyencki, PX Peyerson Clube de Caxias do Sul, sempre pronto para servir desde 1982. Vamos agora às notícias da USRA. Notícias da, URA, da USRA. Radiomadurismo competitivo. Estamos nos aproximando do período que nos proporciona a realização das principais competições radiomadurísticas do ano, não só no âmbito internacional mas muito especialmente no nacional. Temos ouvido falar dos preparativos de realização de alguns concursos nacionais e esta, estaremos, a partir dessa edição, fazendo a divulgação do concurso Farroupilha. O concurso Farroupilha é um concurso promovido pela Labre Rio Grande do Sul e por, muito, por muitos anos tem se realizado. Esta edição estará sendo coordenada pela equipe da USRA. Para tal, estamos na fase de conclusão do novo regulamento, cujo objetivo é torná-lo mais simplificado, menos oneroso e que não coincida com outras atividades competitivas. A intenção é que possamos padronizar o terceiro e quarto finais de semana de setembro para a realização do Farroupilha. Assim, não teríamos coincidência de data com outros concursos que também têm suas fases de Fonia e CW. Em função... Do exposto anteriormente, sugerimos fase de VHFCW nos dias 17 e 18 de setembro de 2016 já a fase de SSB dias 24 e 25 de setembro de 2016 estamos no período de ajustes e de apresentação de sugestões queremos em breve decidir todo o regulamento para podermos iniciar a divulgação para a realização do concurso Faculpilha de 2016. Prepare-se, contamos com sua participação. Expediente Sábado é dia de expediente semanal na USRA. Nessa semana... Nessa manhã, perdão, aconteceu a reunião mensal da Diretoria, que está tendo, neste início de gestão, a oportunidade de administrar o patrimônio pois estamos fazendo uma reforma no andar inferior que estava alugado. O andar foi devolvido e agora está sendo recuperado para alugá-lo novamente. Também a parte administrativa tem tomado a atenção dos colegas que estão concluindo a documentação, junto aos órgãos competentes, para oficializar a nova gestão. Nesta manhã aconteceu a comemoração dos aniversários do mês de junho, Momento de confraternização oferecidos pelo aniversariantes aos colegas presentes no expediente com a coordenação do Departamento Social. Roduzra, a rodada da USRA vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20 horas na banda de 80 metros em 3.770 MHz. Contamos com a tua presença e participação. Participe, faça amigos. Pratique rádio modernismo e fique bem informado. Notícias, atualidades, interatividade é no blog da USRA. O endereço do blog da USRA é papayank 3 uniformeromeublogspotcombr Quem assina as notícias da USRA é o colega papayank 3 Papa Alfa, o Paulo de Santa Maria. Papa Yankee 3, Papa X-Ray Yankee, PXPY, Clube de Caxias do Sul, na leitura do QTC da Labre, do Rio Grande do Sul. Perguntando, mais alguém pela frequência? Gostaria de ter seu nome anotado? Papa X Reianchi e PXPY Clube de Caxias do Sul Na leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul Perguntando Mais algum colega? Este é o nosso QTC O rádio informativo semanal Da Liga de Amadores Brasileiros De Rádio Emissão do Rio Grande do Sul A Liga dos Rádio Amadores Gaúchos Acompanhe as leituras do rádio informativo Semanal em 40 metros na frequência de 7.755 kHz, às 13 horas e 30 minutos, e em 40 metros, na frequência de 3.760 kHz, às 18 horas e 30 minutos. Para a região da Grande Porto Alegre, esse QT6 está sendo transmitido via Ecolink, pela frequência de 147.500 kHz, pelos colegas Edson, Papa Uniforme 3, Foxtrot Charlie Charlie, Jairo, Papa 3 13 Lima, Quilo. Marinho, Papa Uniforme, 3, Eco Romeu Mike. E Carlos, Papa Uniforme, 3, Victor, Oscar, novembro, No do domingo, às 9 horas e 30 minutos da manhã. Para maiores informações acerca da Labre Rio Grande do Sul, visite nossos sites em www.labre-rs.com.br www.facebook.com barralabre.rs Esse QTC e as edições anteriores estão disponíveis para download no site da entidade. Baixe agora essa edição. Informamos também que o boletim está sendo distribuído mensalmente para mais de 100 colegas radioamadores interessados no radioamadorismo como forma de divulgação das atividades da Labre Rio Grande do Sul. Esta é a Labre Rio Grande do Sul, a Liga dos Radimadores Gaúchos. Um bom final de semana a todos e até a próxima semana. Essa foi a leitura do QTC da Labre Rio Grande do Sul pelo PXPY Clube de Caxias do Sul. Vamos agora chamar os colegas que se fizeram presentes para tecer comentários acerca do QTC da Labre Rio Grande do Sul. O primeiro colega a ser chamado... É o colega Renato, lá na Praia do Cassino Rio Grande, Papai 3, Romeu Lima, Charlie, a palavra é sua. OK, uh, vamos agora a Santiago, chamar o colega Papayank 3, Charlie Tango Golf. O colega Miguel, a palavra é sua. Andiota, Papai 3, Quebec Quilo, Luiz Antônio, a palavra é sua. Ok, o um Clube de Caxias do Sul agradece a Labre Rio Grande do Sul pela oportunidade de ler o QTC voltaremos mais tarde na banda de 80 metros e a leitura na estação do PXPayperson um Clube de Caxias do Sul será feita pelo colega Edson Papai Enk 3 Eco 90 este foi Papai Enk 3 3 Indiatango André é o nome do operador operando a PXPayperson Papai Enk 3 PXY do PXPayperson um Clube um bom final de semana a todos 73. Até a próxima.